que bom aqui para esquentar no manual de destruição só esquentar no microondas. Eu não tenho microondas. Nove, 12. Truco ladrão. Truco parelho. Truco flecha. Eu cubro. Eu, cubo. Eu Me liga. Quando? Amanhã. Dez e meia. Segunda à esquerda. Fete pizza. Calabresa. mussarela Canastra. De rei. De pau. Ore Oi! Klamo. Oi Klamo. Eu não me Nunca ninguém ligou para isso antes. Claro. O senhor só veio cobrar o aluguel. Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel! Tá Pagou os olhos da cara. <risos> ah, tô com depressão, hein? Mata sono jutsu ka. Naruto, o mae no sono jutsu ga jishin no yowasa no shouchou nanosu. Ué, tá? Só. Isso é para confundir o sa Solidão Solidão oh, oh, oh, oh, oh. Vai começar uma revolução nessa geração Já agarro pela cabeça sentir jó Cabeça de um povo pela cabeça tá assim, com toda a minha força de jó Minha hora chegou. E eu... Eu... Eu... eu sei lá, porra. Mas sim, cara. Aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. <risos> Mata Kondona. Carinha, Caralho, mano, tô transado, mano Tô transado, mano Renda-se Aviso final Posso fazer isso o dia todo 炎 eu luto com espadas, coro no azul. Esqueçador de piratas. Monkey D. Luffy ganhou o meu respeito. E desde então eu sou o seu braço direito. Na minha infância eu fiz um juramento: ser o melhor espadachim do mundo inteiro. I love everything. Fire spreading all around my room. My words so bright, it's hard to breathe, but that's alright.